Olá a todos e a todas. Ah, nesse vídeo vou fazer uma abordagem aqui especificamente sobre coeficiente global de transferência de calor, né, que é um parâmetro aí muito importante né, nos cálculos envolvendo trocadores de calor, né, dentre outros assuntos, mas em especial trocadores de calor. É, então, resumidamente, né, a definição do, do do conceito de, de coeficiente global de transferência de calor, seria uma medida da habilidade global de um sistema para transferir calor. Né, esse sistema a gente pode tratar como um trocador de calor, por exemplo, considerando que exista uma série de barreiras a essa transferência, né, essas barreiras condutivas e barreiras convectivas. Ah, então, é, para entender melhor esse, esse conceito né, de, de coeficiente global, a gente poderia fazer uma relação com essas resistências. Né? Essas barreiras elas são resistências térmicas que vão dificultar a transferência de calor dentro desse sistema. Então, pela definição, a resistência é uma relação entre um potencial motriz e uma taxa de transferência correspondente a esse potencial motriz. Então, a gente pode facilmente aqui fazer uma analogia entre um circuito elétrico e um circuito térmico. Tá? Então, né, o, o, a diferença de potencial, né, o potencial motriz no circuito elétrico vai ser né, a diferença de voltagem, né, vai ser a dDP, enquanto que a taxa de transferência vai ser a corrente elétrica. Né? Então, existindo uma diferença de potencial, vai existir corrente elétrica né, que vai ser é, transmitida nesse circuito. Aí tá? o mesmo a gente pode fazer, a mesma análise, para o um circuito térmico. Né? No caso, o potencial motriz seria a variação de temperatura e a taxa de transferência correspondente seria a taxa de transferência de calor. Né? Então, existindo diferença de temperatura, esse calor ele tende a ser transferido, né? vai existir uma taxa de transferência. Tá? Então, a, a resistência térmica, a gente vai fazer a avaliação em termos, né, a toda análise, em termos de ΔT, dividido pela taxa de transferência de calor. Ah, Para entender um pouquinho melhor isso, né, vamos é, imaginar um trocador de calor de tubo duplo, onde no interior desse, desse tubo interno, né, a gente vai ter aqui um tubo interno e um tubo externo. No interior do tubo interno, né, vai escoar fluido quente, enquanto que né, fora desse tubo vai escoar ah, fluido frio, ah, né, que é aqui na região anular. Então, existe uma parede separando esses dois fluidos. Tá? Se a gente fizer aqui um, um, um amplificar, que der um aumento né? Nesse, nessa região, a gente vai ter essa visão aqui. Né? A gente teria ah, três resistências térmicas, pelo menos. Né? Se a gente fizer uma análise criteriosa, a gente vai encontrar aqui ó, a resistência à convecção no fluido quente. Né? Então, chegou aqui na parede, a gente vai ter uma resistência à condução na parede. E, novamente, uma resistência à convecção aqui no fluido frio. A gente teria essas três resistências. A gente até poderia considerar aqui os efeitos da radiação, né? mas, normalmente, esses efeitos eles já estão embutidos né, na, nos termos de convecção. Né? Então, a gente não vai fazer a abordagem da radiação aqui. Ah, então, existe, existem aqui, se a gente avaliar, nesse caso em especial, vão existir três resistências em série. Então, a gente vai ter... A primeira resistência à convecção, que é de onde vai partir o calor, né? vai ter a resistência à condução, encontrada na parede do tubo interno, e, por fim, a resistência à convecção novamente, dessa vez no fluido frio. Então, por esse motivo, é muito comum né, combinar essas resistências e expressar essas resistências em termos de coeficiente global de transferência de calor. É, e para isso se utiliza a lei do resfriamento de Newton. Né? A, a, a equação vai ser uma equação análoga à equação da lei do resfriamento de Newton, que seria essa equação 10 aqui. Então, através do conceito de, de resistência, né, a gente vai ter que a taxa de transferência vai ser a variação de temperatura, né, quente menos a temperatura do frio, dividido pelo somatório de todas as resistências. Ah, se a gente abre essas resistências, né? e essas resistências elas vêm lá das equações de transferência de calor, por convecção e por condução, a gente vai chegar aqui na equação 9. Né? No caso de um trocador de calor, a gente vai ter paredes compostas. Então, a gente vai ter uma sequência de, de resistências, né? a gente vai ter resistências em série, e a gente pode aqui, ao invés de trabalhar com cada uma, dessas resistências, trabalhar em termos de coeficiente global. Tá? Ah, e a gente pode, no caso, a resistência, ela vai ser analisada em termos de coeficiente global. E esse coeficiente global está relacionado com cada resistência dentro desse sistema. Algumas observações importantes sobre o coeficiente global. Ah, a resistência, né, o, o inverso do produto entre o coeficiente global e a área, seria a resistência. É, a gente precisa relacionar esse coeficiente global com uma área. Né? E a gente, quando a gente tem um tubo, a gente pode ter tubos com paredes finas ou com paredes não tão finas, ao ponto de a gente não poder desprezar a espessura dessa parede. Tá? Então, o coeficiente global, U, ele não vai ser a soma entre o coeficiente global interno e o coeficiente global externo. Esse coeficiente U, ele é como se fosse uma é, generalização dos outros dois coeficientes, ele precisa estar relacionado com uma área. Né? Se a gente tem paredes muito finas, a gente pode simplesmente né, desprezar a área externa e tratar simplesmente de uma área. Então nesse caso a gente teria um coeficiente aqui meio geral, U que a gente chama, é, relacionando a área que a gente está considerando. Né? O, que se pode, o que se costuma fazer também, como alternativa, é obter a área média, entre o, considerando o diâmetro interno e o diâmetro externo do tubo, e trabalhar com uma única área. Essa seria a área relacionada para é, trabalhar com o coeficiente global de transferência de calor. Né? Caso a gente tenha espessuras não desprezíveis, a gente precisa relacionar, com a área correspondente. Tá? Então Por isso o índice aqui, ó, o subíndice O, que é referente à área externa, né, o diâmetro externo do tubo interno, e a gente tem aqui o I, que seria referente ao diâmetro interno do tubo interno. Então, não confundir, não somar esses coeficientes, né, não, não é assim que a gente obtém é, esse termo de U aqui. Então O U sozinho, sem índice, ele é para os casos onde a gente despreza a espessura da parede ou para os casos onde a gente trabalha com uma área média, área interna e área externa. Senão, a gente precisa é, efetivamente relacionar a área correspondente. Então, essa igualdade aqui, é, no caso da área interna, a área superficial interna, vai ser menor que a área superficial externa. Né? Então, consequentemente, para que essa matemática aqui seja válida, para que essa equação seja válida, o coeficiente global interno ele vai precisar ser maior que o coeficiente é, global externo eles são matematicamente diferentes, né, justamente porque eles estão né, sendo relacionados com áreas diferentes, mas eles apresentam o mesmo significado físico. E aqui, como eu tinha dito na né, terceira observação, no caso de áreas aproximadamente iguais, a gente vai ter apenas um coeficiente, né, já que esses valores vão ser muito próximos. Bom, Então, se a gente faz a, a consideração de áreas diferentes, a gente vai é, a equação né, que considera os coeficientes, ela vai ser modificada de acordo com a área que a gente considerar. Então, o coeficiente global com, baseado na área externa, né, a gente vai simplesmente, a área que estava aqui, né, ela vai passar para o outro lado, né, e a gente vai aqui, essa área vai se anular com a área que estava multiplicada pelo coeficiente, a gente chega na equação 13, e quando for o coeficiente baseado na área interna, a expressão aqui ganha outro formato, né, o formato da, da equação 14. Né, aqui alguns valores típicos, né, apenas para referência. Então aqui a gente fecha essa parte de coeficiente global de transferência de calor.